Vai fazer o concurso do TJ São Paulo e está sofrendo com a matemática? Sua resposta for sim, fica comigo nesse vídeo ao final que eu vou te mostrar como sair do zero e gabaritar matemática em apenas 7 semanas no TJ São Paulo. Opa, eu sou o Renato e é um prazer ter você aqui nessa aula onde eu vou te mostrar como gabaritar matemática no TJ de São Paulo e assim passar muito mais rápido. Mas você deve estar pensando assim, mas Renato... Será que... Mas isso é possível, Renato? Logo eu, um zero à esquerda em matemática? Galera, é totalmente possível. E nos últimos anos, nós estamos vivenciando nossos alunos saindo do zero, gabaritando matemática e passando o TJ de São Paulo mais rápido. Mas isso só é possível porque eles têm acesso à tríade do método MPP, como a Yasmin teve. Olha o caso da Yasmin, que legal. Eu saí de duas reprovações, vou deixar só a tela. Eu saí de duas reprovações para ser aprovada com 90% de acertos no TJ de São Paulo, usando o método MPP. Yasmin, aluna do grupo dos 5%. E isso nos dá a certeza de que o nosso método é capaz de fazer você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Eu vou te mostrar aqui ele. E você deve estar pensando nesse exato momento, mas Renato... Cara, beleza, o que é essa tríade do método MPP que fez a Yasmin passar com 90% dos acertos? Galera, são três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você sair do zero, gabaritar matemática no TJ de São Paulo em apenas sete semanas e conquistar sua vaga no TJ de São Paulo, como a Yasmin, e mandar essa foto maravilhosa para gente. E agora, eu preciso te mostrar a tríade do método MPP. E por que eu vou te mostrar antes da gente começar aí o passo a passo, a resolver as questões? Porque a partir de agora você vai usar isso a vida inteira. As três técnicas são as seguintes. A primeira técnica é o que nós chamamos de método dos 50. Aqui é onde você aprende a interpretar os problemas. Isso mesmo, você aprende a interpretar os problemas. E por que o nome é método dos 50? Cara... Uma vez que você consegue interpretar o problema, você tem no mínimo 50% dele na sua mão. Show de bola? A segunda técnica é a técnica R. O que é a técnica R? Estudar, revisar e exercitar. Aqui você faz: ó, estuda, revisa, exercita. Estuda, revisa, exercita. Assim você aprende a resolver os problemas muito mais rápido usando o método MPP. E a terceira técnica é a técnica 2080. Aqui é onde você vai na prática. 20% do nosso curso é na teoria e 80% na prática. Só para você ter ideia, no nosso curso, para o TJ de São Paulo completo de matemática e raciocinológico, só de questões de Avunesp, no curso de exercícios, nós resolvemos mais de 500 em vídeo com vocês. O curso todo tem mais de 1.500 mil questões resolvidas em vídeo. Com isso, você tem tudo o que precisa para destravar a sua aprovação. Chega! De você ficar de fora do TJ de São Paulo, porque não mandou bem nas 16 questões de matemática e raciocínio lógico, né? E agora, você deve estar pensando, beleza, mas como interpretar mesmo na prática as questões? Basta usar o método dos 50. Vamos lá? Ó, questão que caiu no último concurso do TJ de São Paulo. Vamos interpretar, vem comigo, ó. A partir de agora, você sempre vai começar o problema usando o quê? O método dos 50.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 Em 2019, por exemplo, esse mercado movimentou 1,8 trilhão de reais. Subliar né? Subliar para interpretar, mas subliar é o que é importante, tá bom? Considerando o valor movimentado em 2019, pelo mercado de pagamentos eletrônicos, uma variação de 0,1% corresponderia a... Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer? Esse método não adianta nada. Gente, é subliar. Para interpretar, eu subliei, não subliei? Subliei 1,8 trilhão, que é o total, e 0,1%. Ou seja, o problema é de porcentagem. Tá aí, ó. Interpretei. Por que eu sei que o problema é de porcentagem? Porque tá lá porcentagem. Beleza? Interpretei. Então, o primeiro passo, a gente já deu rumo ao gabarito, que é o quê? Interpre aprender a interpretar. Então, vamos lá. Interpretei. Aí você vai pensar, pá, beleza, Renato, eu interpretei. Mas como resolver as questões? Basta usar a técnica R. Ó, vou colar aqui. A gente já conseguiu interpretar, correto? Médio de 50 porcentagem, interpretei. Agora vem a técnica R. O que, que diz a técnica R? Porcentagem, ainda mais que ele quer calcular 0,1% de um valor, né? ele quer calcular 0,1% de 1,8 trilhão de reais. Então... Porcentagem calcula. Calcula. Calcula essa porcentagem. Eu vou te ensinar aqui. Tá legal? E agora a gente vai resolver. Olha só. Deixa eu fazer minha divisória aqui. Pra ficar lindo. Vamos lá. Ó, primeira coisa. 1,8 trilhão de reais. Cara, muita gente se enrola todo porque não sabe fazer. Passar isso para zero. Galera, pensa nisso. Mil. Ó, vamos botar os zeros. Mil. Eu tenho três zeros atrás. Milhão, eu vou ter seis zeros atrás. Bilhão, eu vou ter nove casas, né? Nove casas no caso. Bilhão, trilhão, eu vou ter quantos para trás dele? Quantas casas para trás dele? Nove, é doze casas, tá? Então, ó, mil são três casas para trás, né? Eu botei zero para representar. Milhão são seis casas para trás. Bilhão são 9 e trilhão são 12 casas para trás. Se eu tenho 1,8 trilhão, isso daqui na real é 1, um, né, 1, um, bota o pontinho e, ó, no, 12 casas para trás. O 8 vai estar tá aqui, vai completar as 3, ó, já tem 3, 6, 9, 12. Isso que é 1,8 trilhão de reais. E nós queremos encontrar... 0,1% de 1 trilhão e 800 milhões, tá bom? É isso aqui que é, vamos lá, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12. Eu quero encontrar isso aqui. E aí, galera, para encontrar, pega a visão, para encontrar porcentagem de qualquer valor, você vai olhar se tem dois zeros. Ah, Renato tem muito zero, beleza, mas você só precisa de dois, então, o que, que você faz? Sempre faça isso, se tiver dois zeros, corta dois zeros e multiplica. Multiplica quem? 0,1 por esse valor. Como eu multiplico 0,1 vezes esse valor que sobrou? Vamos botar aqui o valor que sobrou, 0,1 vezes esse valor que sobrou, 1, 800, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais um zero, né? Como eu multiplico? Cara, é simples. O zero ele tem o poder de empurrar a vírgula para frente. Então, ó, um zero aqui empurra a vírgula para frente. E aí você faz um vezes esse monstro. Um vezes esse monstro é 1, 803, 6. Show de bola. Agora, essa é a minha resposta. Mas você vai ficar pensando o que, galera? Vai, pensar, vai ficar pensando o quê? Nisso. Ai meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer? Galera, olha para cá, você acabou de ver, ó. quantas casas tem para trás? 3,6,9. com 9 casas é bilhão, então isso é 1,8 bilhão, isso é 1,8 bilhão, 1,8 bilhão. Gabarito, letra é 1,8 bilhão de reais. Show de bola? Questão simples, mas tu se enrola todo. Dá para ir mais rápido? Dá. Olha só, sempre que você for calcular 0,1% de qualquer valor, é só voltar três casas. Nesse caso, você iria fazer o quê? Você iria cortar três zeros direto. Você iria cortar esses três zeros aqui. E aí já só cairia em quê? 1 um bilhão e 800 milhões. Já cairia direto, beleza? 0,1% é só voltar três casos. Como tem muito zero, voltar três casas é a mesma coisa de cortar três zeros. Você corta esses três zeros aqui e já cai direto no resultado. Olha como é mais rápido. Eu te ensinei a fazer o jeito para qualquer percentual. Mas no caso específico de 0,1, você pode fazer isso que eu te falei. Beleza? Show de bola, né? Questão de porcentagem. Calculamos. Vou sair daqui para deixar o, o som. O som é mole. Só a tela. E vamos fazer essa daqui. ó. Outra questão que caiu na prova do TJ de São Paulo 2017. Vamos lá. Ó. Método dos 50. Sublinhar para. Interpretar. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Ah, vem comigo. Vamos lá. fazer aqui minha divisória. Se ó Os preços de venda de um mesmo produto nas lojas X e Z são números inteiros representados respectivamente por X e Z Sabe-se. que X mais Y é 200, X mais Z é 150 e Y mais Z é 190. A razão x sobre y é? Aí você vai virar para mim e vai falar, meu Deus, Renato, eu não sei quem é x, quem é y, quem é z, isso é um problema! Matou, interpretou. <risos> é, por que interpretou? Porque isso daqui é exatamente isso que você falou, é um problema. O que, que é um problema? um probleminha do primeiro grau. Agora vamos lá, técnica R, como é que você resolve o problema? Para resolver um problema, a gente sempre usa o método TTA. Mas, nesse caso, o problema já está pronto ali. Então, a gente vai usar o quê? Nesse caso, como tem 3 ali, eu vou te falar. Soma tudo. O que, que é isso? Soma tudo. A técnica do soma tudo. Deixa eu te falar. Família, deixa eu sair daqui. Toda vez, ó, você tem x mais y igual a 200. Você tem x mais z igual a 150. E você tem y mais z igual a 190. Aí ele quer a razão de x sobre y. Ele quer essa razão. x sobre y é o que ele quer. Ele quer achar exatamente isso aqui. Aí você, o que, que você vai fazer? Anota aí o que eu vou falar. Toda vez que você tiver três equações, você tiver três valores, né? Três, três letras, vamos dizer assim. Três letras. E... Três equações onde você soma duas delas, repara, você tem três letras, três equações onde você soma duas delas, né? Sempre está somando duas delas. Você vai usar a técnica do soma tudo. O que é a técnica do soma tudo? Olha para cá. A técnica do soma tudo é isso aqui, ó. Você vai somar todas as equações. Você vai somar todas as equações. Quando você soma todas as equações, você soma letra com letra de um lado. x mais x vai dar o quê? 2x. Depois, o y mais esse y, né? não aparece mais. 2y mais z mais z, que dá o quê? 2z. Igual 200 mais 150 mais 190, que dá 540. Show de bola. Ah, legal, Renato. Somei aí. Cara, acabou de somar. Repara que você tem 2, 2, 2, 540. Cara, você vai dividir todos esses números por 2. Se ali fosse 3, 3, 3, 540, você ia dividir todo mundo por 3. 4, 4, 4, 4 por 4. Nesse caso é 2. E nesse soma tudo aí sempre vai ser 2, tá? E aí você fica com x mais y mais E igual a 270. Maravilha! Cheguei a esse valor. Ai, meu Deus, Renato, tá bom, mas e agora o que eu faço? Veja bem quem você quer encontrar. Você quer encontrar o x e o y, né? Então, vamos lá. Vamos encontrar o x. Pega a visão que tu vai fazer isso aqui, ó. Tu vai encontrar o x rapidinho. Encontrar o x. Bora lá encontrar o x. Vem comigo encontrar o x. Galera, eu quero encontrar o x se eu sei o valor de y mais z, olha para cá, vou até trazer para cá, x mais y mais z igual a 270. Cara, eu te, quero encontrar o x. Cara, se eu souber o valor de y mais z, eu acho o x. Opa, eu sei o valor de y mais z. Quanto é y mais z? 190. Então, eu vou pegar esse carinha aqui, 190, e vou substituir exatamente aqui, ó, que é y mais z. Então, vai ficar com a brincadeira: x mais 190 igual a 200. Deixa eu apagar aqui. Igual a 270. Maravilha. Deixa eu botar aqui igual a 270. 190 está somando, vai para lá o quê? Diminuindo. Então, x é 270 menos 190. Quanto dá 270 menos 190? Isso daí vai dar 80. 80. Então, o valor do x é 80, correto? 270 menos 190, ó. 270 menos 190, dá 80. E agora, Renato, já achei o x, eu tenho que encontrar o y. Então, vamos lá, encontrar, olha que legal, é encontrar o y. Vamos lá, encontrar o y, vamos encontrar o y. Cara, eu sei que x mais y mais z é igual a 270. Cara, eu quero encontrar o y, não é? Poxa, se eu tiver x mais z, eu acho o y. Se eu tiver x mais z, eu acho o y. Opa, eu tenho x mais z. Quanto é x mais z? 150. Então, isso daqui vai ficar y mais 150 igual a 270. Acabou. 150 está somando, vai para lá diminuindo. Então, y é 270 menos 150. Y vale 120. Show de bola. Esse é o valor do y. 120. Agora, família, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer o quê? X sobre Y. Né? x, Quanto vale o x, galera? 80. Quanto vale o y? 120. Maravilha. Ó, Devemos simplificar de vez em quando sempre. sempre. Sempre. Você vai cortar o zero aqui de cara, cortei o zero, e agora você vai dividir de cima e embaixo, por, vou dividir logo por 4, se tu não ver 4 vai por 2, vai devagar, tá? Dentro do curso a gente ensina a simplificar passo a passo. 8 por 4 é 2, 12 por 4 é 3. Então, x sobre y dá o que, galera? 2 terços, qual é o gabarito? Letra... D. Marco o V da Vitória na letra D. Dois terços é meu gabinete Maravilha, maravilha, maravilha. Vou até botar aqui letra D maravilhosa. Show. Então, ó. Questão tipo de questão que sempre cai com problema. Essa veio direto, mas com essa resolução tu ganha tempo. Sério, sério. Porque outras resoluções eu até mesmo já fiz demora muito, tá? Vamos para a próxima. Vamos fazer mais uma. Ó, vamos lá. Método dos 50, ó, questãozinha, tudo TJ de São Paulo, velho, tudo TJ de São Paulo 2018, tá? E assim, o, é, você tem que entender uma coisa, para você ser aprovado no TJ de São Paulo, você tem que mandar bem na matemática e no raciocínio lógico, por quê? A maioria dos concurseiros que vão fazer esse concurso, eles vão largar essas matérias, eles vão literalmente comer as matérias de direito e tudo mais e deixar para lá. E o que, que isso vai acarretar? Mais uma reprovação. E aí você vai ter que esperar o próximo concurso para tentar a sorte novo. Eu acho que chegou o momento de você sair desse ciclo vicioso e vir para o lado bom do mundo, <risos> que é o lado onde você sabe da matemática. Eu não estou falando de se tornar um professor, sem interpretar, resolver as questões que você precisa para passar no TJ de São Paulo. Só isso. E você está vendo aqui que com esse método e com passo a passo aprofundado você consegue. Vamos lá! Alta da Amazônia, ato em inglês.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 125 metros, gabarito, letra E. Marco o V da vitória. 125 metros. Show de bola? 125 metros. Deixa eu jogar isso para lá. Essas coisinhas para cá. Para a gente falar aqui sobre isso, tá? Esse macete é sensacional. Mas, Renato, eu não entendi de onde veio o 345. Aí tem que estar tá na tua mente. Passo a passo a gente ensina. Ó, Fica com esse triângulo na mente. Catetos 3 e 4, hipotenusa a 5 e faça isso. Pega aqui, ó, 100 dividido por 3 não dá exato. Mas como é cateto, eu tenho que testar o outro também, tá bom? Dividiu por um não deu certo, dividir por outro, se achar um valor, vamos que vamos. 100 dividido por 4, 25. Agora eu vou pegar 75, vou dividir por 3, porque a ordem ali tanto faz, tá? Deu quanto isso? Deu 25 também. Se der o mesmo valor, Garante que ele pegou esse triângulo, catetos 3, 4, 5, e multiplicou todos os seus lados por 25. Logo, a hipotenusa vai ser o lado que está faltando, que é 5, vezes o 25. Ou seja, 125 metros. Acabou, zero trauma, matou a questão. Show de bola? Cara, esse macete os alunos amam, amam, amam, amam, amam. E assim, nessa aula aqui que a gente está chegando a 24 minutos, onde eu fiz três questões de provas anteriores, inclusive na prova vai ter seis questões, isso aqui é basicamente a metade. Isso daqui eu te mostrei que você é capaz com as técnicas que nós ensinamos para você chegar muito mais rápido. Mas se você quer realmente sair do zero e gabaritar essa prova, ficar pronto para gabaritar essa prova em apenas sete semanas, nós bom, preparamos um curso com passo a passo aprofundado de todas essas técnicas que eu já acabei de te ensinar. E se você quer continuar conosco, continua nesse vídeo aqui, que eu vou te mostrar o curso que faz você sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas, como o Yasmin fez. Que é o nosso curso para o TJ de São Paulo de Matemática e Olha o que você vai ter acesso ao comprar o nosso curso. Você vai ter um módulo de Matemática Básica, porque é do zero ao gabarito, do básico ao avançado. Se você não tem base nenhuma, não tem problema. A gente te dá aqui nesse curso. É do básico mesmo, vai te, vai te ensinar a somar, subtrair, multiplicar, dividir, tem aula. Depois você vai ter o módulo de matemática para o concurso TJ de São Paulo completo, toda a teoria que precisa, toda a rota de estudos pro, com método MPP para você aprender muito mais rápido. Depois o módulo de raciocínio lógico para o concurso TJ de São Paulo, tudo que você tu precisa com toda a rota de estudos, se eu tiver alguma dúvida, Renato, como é que eu faço? Não tem problema. Aqui, no nosso curso, você tem o suporte da dúvida do aluno. Ele fica abaixo de cada questão. Inclusive, tem uma aula na introdução ao curso, onde eu te ensino como usar o suporte da dúvida do aluno, o que é, o que não é. Te ensino como usar o cronograma, que eu já vou falar. E, além disso, você vai ter... Bônus 1. Um, curso de exercícios da VUNESP, centro de treinamento de prova. A gente resolve a prova na íntegra da VUNESP. Bônus Bônus 2. Curso de exercícios da VUNESP, exercícios separados por assuntos da VUNESP, inclusive estamos atualizando, tá, esse, mas não está no momento, você vai ver lá dentro do curso, no cronograma, que tem um momento certo para você ir para lá, tá, você vai ter 14 simulados da VUNESP focado, vai ter um curso de centro de treinamento de provas de português da VUNESP, vai ter também um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio lógico no TJ de São Paulo em apenas, opa, estou na frente, em apenas sete semanas, isso daqui é a cereja do bolo, o que, que é o cronograma? Do zero ao gabarito de matemática racional de TJ de São Paulo em apenas sete semanas. Cara, a gente vai te falar tudo que tu tem, dia 1, um, estuda isso, dia 2, estuda isso, dia 3, estuda isso, dia 4, estuda isso, dia 5, estuda isso, semana por semana quais aulas você deve seguir e qual é a sequência, é teu GPS, é tua rota para você sair do zero e gabaritar. Exatamente isso. Por isso que eu falei, não tá na hora de exercício. Chegou lá, quero fazer exercício. Não, segue a rota, segue o cronograma. Tu vai sair do zero e gabaritar, vai ter hora de fazer simulário, vai ter hora de fazer curso de exercício. Então, é sensacional. E além disso, nós vamos te dar mais seis meses de acesso. Ou seja, você vai ter um ano de acesso pagando o preço de seis meses de acesso só. Mas Renato, quanto vai custar isso tudo? Aí é só fazer essa continha aqui de padaria. Ó. Soma todo mundo. Soma todos esses valores que o seu investimento vai ser de 1.953. Meu Deus, Renato! Apesar de saber que no primeiro salário, que é quase 6 mil reais né, líquido, já, você já recupera tudo isso, nós vamos te dar um desconto se você comprar hoje. E de 1.953 vai sair por apenas, apenas 12 vezes de 30,72. Isso mesmo. Se você comprar hoje, esse é o investimento. Você bota no cartão de crédito em 12 vezes de 30,72 aqui no cartão de crédito. Se você comprar à vista, eu ainda te dou mais um desconto. Sai a 297 à vista. E à vista, você, além do cartão de crédito, pode pagar no boleto à vista também. Dá para parcelar em menos? Dá. Só na hora lá, você pegar e selecionar na hora da compra. Para comprar é muito simples. Clica aqui embaixo, tá? Acessa a página e clica em Comprar o Curso. Joga os seus dados, cria o seu cadastro no site, bota os dados do cartão e eu estou te aguardando nas aulas. Ou se comprar no um boleto, tá? Eu estou te aguardando nas aulas, beleza? Mas olha só, aproveita, porque hoje esse, esse é o investimento hoje. Pode ser que amanhã não esteja. Ou quando você for decidir comprar, o valor tenha mudado. Você vai falar, ah, eu quero aquele valor. Não, a gente está te falando. Esse é o desconto de hoje, porque o valor do curso é esse. Show de bola com tudo que você tem. E assim. Você não vai precisar de outro curso de matemática raciocinológica. Esse curso tem tudo que você tu precisa para sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Show de bola? Eu sei que você comprou aquele curso com todas as matérias e está sofrendo com matemática raciocinológica. Então, chegou a hora de vir para luz. <risos> beleza? Te vejo lá na aula, nos, nas aulas da, do curso. Beleza? Lá no grupo do 5%. Família, se tu curtiu esse like, já deixa o seu like. Aí, se tu curtiu esse like, se curtiu esse vídeo, já deixa o teu like. Se não tá inscrito no canal, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Tá legal? Foi um prazer te ajudar, te mostrar que é capaz sim de sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas eu te vejo nas aulas do curso. Um grande beijo, até as aulas do curso. Valeu!